quebrar todas as barreiras, e abrir todos os nossos caminhos, e que as proteções divinas sobre nossas vidas, venha reinar, e fazer moradia, em nome de Jesus nosso Senhor, amém, que assim, seja. E o que representa o Salmo 63? Vejam. A interpretação do Salmo 63. O salmista reconhece que o Senhor é a sua maior força, e que para presenciar a glória de Deus, sempre exaltará seu grande nome, mesmo em meio à dificuldade, se em meio ao deserto, com o coração cansado, mas acreditando sempre nas obras de Deus para a sua vida. E assim, seguimos as leituras dos Salmos 63. Salmos 63. 1. Ó oh Deus! Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, lá a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. 2. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. 5. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. 6. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. 9. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. 10. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. 11. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 63. Seguimos para leituras dos Salmos 64. E o que representa o Salmo 64? Vejamos. Em momentos de atribulação e de sofrimento, o salmista clama a Deus, seu único refúgio. No Salmo 64 vemos uma forte oração de Davi pedindo a proteção de Deus diante das ameaças de seus inimigos. O justo se alegrará em Deus, pois está sempre à sombra de seus olhos. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 64. Salmos 64 1. Um, ouve. Ó oh Deus, a minha voz na minha oração, ou guarda a minha vida do temor do inimigo. 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. 3. Que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. 4. A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, e disparam sobre ele repentinamente, e não temem. 5. Firmam-se em mau intento, ou falam de armar laços secretamente, e dizem, em quem os verá? 6. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos. 7. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. 8. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, e todos aqueles que os virem, fugirão. 9. E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. 10. O justo se alegrará no Senhor. E confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 63 e 64. Eu fico por aqui, e vocês fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.